O banco me negativou mesmo com parcelas pagas, eu posso ajuizar uma ação de indenização por danos morais? Sim, pode, aí fica clara a falha do serviço bancário, tanto, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem requerer a indenização pela lesão moral sofrida, em razão de estar inscrita nos órgãos de negativação cadastral, Serasa, SPC, os órgãos do Bacen, tá? é, via internet. Existem muitas formas de restrição em razão da inadimplência. Agora, não existe essa inadimplência. O dano é verificado de forma clara. E este dano, na medida que está nos órgãos de restrição cadastral, são danos públicos, fáceis de serem demonstrados, e a indenização é sempre garantida.